Papo Bitcoin apresenta Bitcoin News. Tudo o que se passa no mundo dos Bitcoins. Na primeira notícia de hoje, eu acho que é mais uma dica do que uma notícia, eu vou falar sobre o encontro de um pessoal lá em Nova York. Eles encontram no lugar que eles chamaram de Satoshi Square, fica no Union Square Park, em Nova York. Então, quem estiver dando uma passada lá em Nova York, eles encontram toda segunda-feira das 4 às 6 da tarde. A ideia é são pessoas que não se conhecem, que estão a fim de negociar Bitcoins. Então, se você estiver por acaso em Nova York com alguns Bitcoins para vender ou querendo comprar, é só ir lá segunda-feira, toda semana eles estão encontrando das 4 às 6 e vendem e compram Bitcoins. Próxima notícia: Overstock.com aceita Bitcoins. Overstock, ela é uma loja que eu acho que aqui é chamada de varejista. Não sei se é esse realmente o nome, mas é aquela loja que vende praticamente de tudo. Então você pode comprar, especialmente se você entrar aí no site overstock.com, você vai ver que eles vendem cama, mesa, banho, móveis, televisão, acho que até carro eles vendem. Então eles vendem basicamente de tudo, relógio, joias. Então eles vendem realmente de tudo e eles agora começaram a aceitar bitcoins infelizmente eles só aceitam para pedidos que são para os Estados Unidos. E, apesar que eles entregam para o Brasil e para outros países, mas eles infelizmente ainda não aceitam para compras internacionais. Dizem que vão aceitar em breve, mas ainda não, não é possível. Alguns números interessantes que eles tiveram depois que eles anunciaram que eles estavam começando a aceitar bitcoins, é que nas primeiras duas horas depois do anúncio, eles tiveram mais de 100 pedidos no valor de total de 10 mil dólares. E nas primeiras 21 horas, eles tiveram 780 pedidos que somados deram 124 mil dólares. O dono da, da Overstock ficou bastante impressionado com esses números. Em algumas entrevistas que ele já concedeu depois desse anúncio, ele declarou que acha quase impossível que outras lojas virtuais, tipo Walmart, Amazon, que essas lojas não passem a aceitar bitcoins em pouco tempo, porque ele acha que é um mercado que existe, é um mercado que está aí, esse mercado que eles atuam é um mercado onde qualquer fatia que você ganha é muito importante na concorrência. E ele falou que ficaria muito impressionado se essas empresas não começassem a aceitar bitcoins e deixassem essa fatia do mercado sozinho para ele. E assim que ele começar a vender internacionalmente com bitcoin, eu vou comprar uma toalha de banho só para testar o processo. Próxima notícia, Gold Money Group vai aceitar guardar os seus bitcoins. A Gold Money Group ela é uma das líderes em guardar metais preciosos lá na Inglaterra e agora ela vai começar a guardar também nos seus cofres bitcoin. Ela hoje guarda cerca de 1.4 bilhões em metais para os seus clientes e agora ela vai expandir e com a ajuda da Netagio, ela vai prover o serviço de criptografia e de guardar os bitcoins. Um dos diretores da NetArge, por exemplo, disse nós somos parte da Gold Money Group, que possui hoje 22 mil clientes e muitos desses clientes estão interessados em diversificar o risco e colocar parte desse risco em bitcoin. Outra coisa que ele falou é nós acreditamos que há um futuro nas criptomoedas em geral. Bitcoin pode ser a moeda principal, mas também pode não ser. Nós queremos ter um modelo que permite as pessoas comprar, vender e estocar moedas digitais. Como eu já comentei em episódios anteriores, essa coisa de você confiar em uma terceira pessoa para guardar os seus bitcoins é algo que pode acontecer. Se a pessoa não confia nela para guardar alguma coisa, ela delega isso a outra pessoa. E esse é um, é um caso Claro de que isso pode acontecer com bitcoins também. Próxima notícia, agora é possível fazer o seu evento, aniversário, festa, casamento, todo com bitcoins. Mas por enquanto só se você morar na Inglaterra, porque é lá que tem o centro de evento Loudwater State Event Center, que fica perto de Londres e que aceita bitcoins como pagamento. E para não dizer que eu só estou falando de lugares que ficam fora do Brasil e, consequentemente, que estão fora de mão para todo mundo que está escutando esse podcast, eu vou falar de um lugar no Brasil que passou a aceitar bitcoins. É a Ultra Fitness, que é uma empresa parceira do grupo Ultra Pharma e agora ela aceita bitcoins. Ela tem um site, ultrafitness.com.br, e como o nome já sugere, é uma empresa que vende suplementos. Eles têm uma loja física em São Paulo e tem o site, ultrafitness.com.br, e é possível comprar suplementos tanto na loja física quanto pelo site. Até onde eu sei, eles estão usando BitPay para fazer o processo. É a mesma empresa que o Overstock está usando, só que no caso do Overstock, como eles atuam nos Estados Unidos e em dólar, eles têm a possibilidade de fazer a conversão para dólar na hora que a compra é feita então todo o risco da volatilidade fica com o BitPay no Brasil eles ainda não tem essa possibilidade em relação ao real então provavelmente a loja tá ficando com todos os bitcoins que ela recebe durante a venda dos produtos e aí a própria loja tem que se encarregar de transformar esses bitcoins em real e aí dependendo de quanto tempo ela demorar para fazer isso realmente ela pode sofrer com a volatilidade. E para finalizar, eu vou comentar sobre os valores dessa semana. No MaltGox. a máxima chegou a 1.023 e a mínima chegou a 880. E no mercado Bitcoin, chegou a ser negociado a por volta de 2.200, com mínima de 1.980. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima!